Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Renan Matheus do canal Renan MVC. Se você já é inscrito e está neste canal, neste vídeo, muito obrigado pela moral Se você é novo aqui, não esqueça, se inscreva agora que você vai receber muita informação boa Tamo junto! Agora nós estamos aqui no segundo vídeo Aqui atrás eu tenho aqui o Palácio dos Leões, aqui em branco tem aqui atrás agora o Palácio Laravadieri. e bem aqui atrás nós temos também o Palácio Flóvis Beviláquia. Lá atrás não dá para ver porque está coberto de árvores, No bem aqui atrás ó, nós temos a Igreja da Sé e o Palácio Episcopal. Tá bom? Mais informações daqui a pouco. Aqui nós estamos na Avenida Dom Pedro II, que justamente contempla é, todos os turistas e maranhenses com essas cinco construções que eu acabei de falar, né? Então vocês podem ver que temos muito carro durante a semana, é porque isso aqui é uma área administrativa, então muitas pessoas trabalham nesses prédios que são tombados né, historicamente. Aqui atrás, no Palácio Larravadieri, nós temos a sede da Prefeitura. Né? Lá atrás, no Palácio dos Leões, nós temos a sede do Governo do Estado. Aqui atrás, nós temos a sede do Tribunal de Justiça do Maranhão. Né? E lá atrás, ainda não dá para ver, nós temos a, sé, é, a Igreja da Sé, ou Igreja Metropolitana. Ficou conhecido como Palácio dos Leões, o Forte de São Felipe, devido aos leões de bronze que guardam suas entradas. Né? Eles foram erguidos sobre o que um dia foi um Forte de São Luís. Ele ganhou forma de palácio em 1776, quando o governador chamado Joaquim de Mello, e Póvoas, remodelou a construção com materiais aproveitados da extinta casa dos jesuítas em Alcântara. O Palácio dos Leões está situado na escolhida área para repouso dos franceses datada em 1612, de acordo com Claudio Beaville, a primeira praça da futura cidade de São Luís, Avenida Pedro II. Começou a ganhar forma em 1821, após a intervenção do Marechal Bernardo da Silveira Pinto de Fonseca. O prédio com mais de 3 mil metros quadrados de área construída, esculpido com o primor da arquitetura neoclássica e localizado em frente à Baía de São Marcos, o Palácio de Leões serve como residência oficial e sede do governo do Maranhão. Completamente restaurado, também possui tesouros artísticos e relíquias guardados em seu interior. Por exemplo, nós temos o Salão Dourado, que é uma técnica de douramento. Técnica chamada de Felipe XVI. É totalmente francesa isso, tá? Além de possuir um salão de música com piano de cauda alemã. Móveis portugueses confeccionados com a técnica Luiz Felipe. Né? Além de possuir lustres no teto, taças com cristais bacarrar franceses. E muitas louças e centros de mesa de pura prata. O Palácio de Larravadieri é a sede da Prefeitura de São Luís do Maranhão. Com origens do século XVII, é um marco importante no centro histórico da cidade, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Por volta de 1689, foi construído no local a Casa da Câmara e Cadeia de São Luís, com o atual palácio resultado de várias reformas posteriores. Algumas características é que ele tem uma fachada simétrica, decorada na parte central por um pequeno frontão feito de estuque. O nome do palácio é uma homenagem a Daniel de Latouche, senhor de La Havadiel, considerado fundador da cidade em 1612. Em frente ao edifício há um busto de bronze do capitão francês, esculpido por Antão Bibiano Silva. Palácio Clóvis Beviláqua. O prédio, inaugurado em 1948 pelo então presidente da República, general Eurico Gaspar Dutra, possui fachada neoclássica e compõe o conjunto arquitetônico tombado pelo patrimônio federal. O nome do edifício homenageia justamente o jurista, legislador e filósofo cearense Clóvis Beviláqua, Autor do primeiro anteprojeto do Código Civil Brasileiro. A Igreja da Sé é considerada um dos monumentos históricos mais antigos e importantes de São Luís do Maranhão. A Igreja da Sé, ou Catedral Metropolitana, foi denominada Igreja de Nossa Senhora da Vitória em homenagem justamente a Nossa Senhora, protetora dos portugueses na Batalha de Guaxinduba, que conta a história que essa batalha, como ocorreu em 1615, Portugal estava em número... É, inferior a, aos franceses, e eles pediram a Nossa Senhora ajuda, e milagrosamente eles conseguiram a vitória. A edificação foi iniciada em 1619 pelo terceiro capitão Mor, chamado Diogo Machado da Costa, que no final do seu mandato, em 1622, a inaugurou. As formas atuais da Igreja da Sé, ou Catedral Metropolitana, de São Luís do Maranhão é um resultado da reforma ocorrida em 1922. A fachada atual da igreja é um estilo neoclássico, não guardando semelhanças com a edificação inicial de vocação barroca, exceto por uma torre, a da direita. Ela tem uma, ela tem uma construção frontal simétrica e com, e com um, um frontão coroado pela imagem de Nossa Senhora da Vitória ao seu alto. Essas pinturas que vocês estão vendo aqui, ó, uma em cima de mim, né? e a outra lá no salão principal da Igreja da Sé, elas foram pintadas pelo mesmo artista, né? só que em datas diferentes. O nome do artista era João de Deus, ó, a primeira ela foi feita em 1927, e a segunda datada de 1954. Essa que vocês estão vendo agora é a pintura mais recente, de 1954. Então, a do salão principal, essa aqui, ó, que é bem maior, ela é datada de 1927. Muito bonito. O Altamor, datado do século XVIII, constitui uma das melhores obras de Itália existentes em São Luís. Nele encontramos duas imagens uma de São Pedro e outra de São Luís, em homenagem ao rei da França. No período de 1993 a 1996, a terceira superintendência regional do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, chamado né, resumidamente por uma sigla chamada IFAM, realizou obra de restauração que recuperaram o outro primitivo encoberto por pintura azul e branca, que refletia um simbolismo litúrgico muito frequente no barroco, Luso Espanhol É legal Então aqui nós temos Objetos, né? De ritual e nobreza dos metais Século XVII ao século XX Esse aqui tem lá no Palácio dos Leões A gente olhou lá no, na mesa de banquete Ó.